Saludos, especiais do Boneriano. Meu nome é Tarek Sengalard e hoje nós estamos no um Studio Baxi um pouco mais para entretener com os nossos e, mais claro, nós podemos ir nos aguardando Aqui é o nosso convidado, a tarde... Marcaminda. Saludos. Boa tarde. Como vai? Se estava, não vai. Ok. Eu sou convidado aqui, direitamente fora do Cossou para engrandecer o nosso programa Studio Baxi. E hoje, onde documento comece, Nostinho? Ito. Ito martes. Ito martes. conosco a conversa com o Tiki Tocante de Costa de Bida. Então, nós compreendemos que você tem um número de áudio. Só roupa de áudio, de media, Quando nós temos que no dar direção well, para o áudio? Bem, eu estou produzindo. Eu produzo uma pasta cantica, local e internacional. Qual é o tempo para um tipo de gajo que eu conheço? Não há nada de áudio para o áudio. Eu não conheço nada de audio passa com Google. <laughs> você tem um website específico para Google? Não. Depende de quem você quer é de audio. Tem Google Leta Look Audio. Você pode buscar na YouTube, na YouTube também, comprar um beat, tem... Eu quero sacar um CD. Eu quero sacar um CD, sabe assim? Ah, você quer sacar um CD? Sim. Ah, ok. Eu quero sacar um track. Ok. Então, eu tenho bone stem. Eu saco, eu tenho bone stem. By the way, Google. Rexel Engelard, Danke, senhor. Hopi, views. três e pico, mais cinco anos. Bom... Me você CD? que você assim? Se você faz com CD, se você em letra, se si, você tem produtor, então, você a produtor, então... Eh, e Por exemplo, é a meta produção. Ave, E esse aí para o tour. Para que você baixia a for que para training, para que você de CD e audio. Ave, Maria miting talento, botar aí com, tipo é caminho é comienso bom, to, sim, a vendiating a oração, pero, yeah, pero b não tranquilo tranquilo, um mita mita álbum eu anto vou vou fazer um está na localização é isso aí Kay, ok, a que hope it's awkward. Como também isso que não